Boa noite. E nós vamos conversar hoje com o jovem e antropólogo Adil Jacinto sobre um filósofo que é muito controverso no mundo, no mundo atual. Nós vamos conversar sobre Friedrich Nietzsche, que nasceu em Roche, na Alemanha, em 15 de outubro de 1824, órfão do pai aos 5 anos, e criado por uma mãe rígida nos princípios cristãos, que cursou fisiologia e teologia. E hoje nós vamos analisar esse aspecto, partindo do princípio que Nietzsche estava no século XIX, marcadamente marcado por grandes avanços técnicos científicos, sendo que naquela época tinha filósofos como Freud, Valentin, é, é, Madame Courrier e estava aberta as portas científicas e o racionalismo, de alguma maneira, predominava de forma. A primeira pergunta que eu queria fazer para, para Dílio, Nietzsche, ele foi buscar nos conhecimentos dele antes de, de, de Aristóteles, que partia do princípio da análise do objeto. É. Metanálise do seu objeto. Do objeto. Não da substância. Não da substância. Só que Frederico Nietzsche foi um pouquinho mais além. Ele analisou que o ser humano poderia ser buscado o objeto muito mais além do infinito. E Aristóteles colocava a busca do objeto junto com o infinito. Como você pode dar essa explicação para nós, do ponto de vista filosófico? Bom. O objeto, o que, que é o objeto? Na visão do ser humano? Se eu estou com fome, eu tenho que comer, não tem. Uhum. Então eu vou buscar um objeto, a comida. Eu vou buscar a comida. O ser humano, ele foi sempre na procura do objeto para antes. Os nossos antepassados, sumérios, babilônios, egípcios, sentitas, assírios, finícios, persas, etusco, gregos, cartesianos, romanos, mongóis, chineses japoneses índios e mais, e outros povos antigos, eles tinham as condições de buscar o objeto. Não interessava a substância, porque a substância para ele era matar a fome. Mataram o desejo de ter as coisas, de poder viver aqui na Terra. Que é diferente do que lá no infinito. Que fala, tanto é é diferença. que Tanto diferente Nietzsche. Falar o infinito, se existir o infinito, não tem nada disso. É, não, tem o, a, a, a, não tem o objeto. Lá são é, puros. Você concorda comigo que nessa busca dessa visão cosmológica dele pessoalmente, que ele diverge totalmente de Aristóteles e ele vai buscar é, uma outra vertente filosófica e nessa busca dessa vertente filosófica ele sepulta o infinito ou o finito para ficar mais específico Ele estava no infinito ou estava no infinito na busca de objetos? Ele estava no infinito Está aqui na Terra infinito. É. A terra, aqui é o que é o infinito? É matéria. Para ele é matéria. Mas na sua concepção filosófica, ele estava buscando infinitos? Ele estava tentando compreender o ser humano para ele ficar livre. Um espírito livre, não um espírito é, ocultado pelas.. que ele combatia o cristianismo. E o judaísmo como oh, que foram os piores, que eh, estigma, estigmatizaram, modelaram. Né? O judaísmo nem tanto, mas ele bateu no cristianismo para valer. E o cristianismo, ele tornou-se, não Cristo, não Cristo. Mas os que vieram depois do Cristo, ele combateu. Firmemente, porque buscar na substância... e aí gerou o, a discordância com Sócrates. Você poderia citar para mim qual foi a sua base da discordância socrática? É que o, a base socrática... O Sócrates... ele ainda tinha a visão dos deuses os deuses me fazem a força e eu vou tanto que Alexandre o Grande ele vou com Deus né e também os judeus também eu estou, vou com Deus isso eu, batia nas outras nos outros povos não importava quem estava na frente não importava já que você citou Alexandre Alexandre foi aluno de Aristóteles que buscou vários conhecimentos que fundou a biblioteca de Alexandre uma das mais famosas isso mostra que ele queria buscar a ciência e levar é, toda uma consideração, uma construção desse infinito junto com o finito. você acha que ele estava sendo meu utópico nessa busca? É, to, os gregos eles tinham os gregos tinham esse pensamento eu não estou falando dos gregos ricos, né? os gregos que tinham as condições que os, os, os gregos pobres, hum, na história do ser humano, na história, quem comanda, quem tem as ideias, quem faz as ideias, são a maioria de classes mais elevadas. Mais elevadas. Então a crítica que Nietzsche faz em relação ao cristianismo e a própria história da, da realidade, que ele diz o seguinte, que toda a história da civilização humana foi baseada em alicerces altamente isotópicos e dogmáticos que levaram o ser humano nessa, é, nessa forma tão desumana. Você concorda claramente com isso? Que a igreja foi responsável direto por isso? Vamos pensar na época, né? Já estamos falando de filosofia da antropologia filosófica, né? O pensamento da época dele, ele ele estava, estava no racionalismo puro, puro. onde havia o desenvolvimento do telégrafo, do carro Mercedes Benz, da madame Cunha que, te, que inventou, que a, teve até uma história que o, o teve um que era um, um cristão mais forte, né? Mais, mais puritano, aquele que não aceitava as ideias do racionalismo, que achava que não... que um, quando um um, um, o cara apresentou o telefone para ele, ele falou, grudou no pescoço do cara, falou, isso é coisa do diabo, e, então havia uma, um, foi um século, eh, 19, foi o século da, da, da consolidação do pensamento atual e até hoje perdura. E a vitória do racionalismo tanto materialismo como religioso? Exato. O materialismo nos anteriores, nos vídeos anteriores, eu falei do materialismo religioso e do materialismo né, racionalista. Os dois estavam ali degradando Darwin e Aonde é que eu vou buscar o Como é que eu vou entender o homem é, O homem como Como substância Todo mundo brigando na substância Querendo mostrar Através da, da Sua inteligência Que é através do seu racional Que foi modificado Por Santo Tomás Santo Tomás Santo é, Agostinho né? Colocou é, As ideias de Plotino que você não. O sensor, a sensoridade, você não precisa. É, você foi bem caro na no Baruch que ele falou. Mesmo que ele falou, mesmo. Falou a, a frase que você disse. Você pode pedir pra gente? Na substância. Isso. A substância, ela tá sempre em movimento, né? Hum. Então ela tá sempre em movimento. Ela sofre processos de, de afecções e de afecções. E essas afeições, para, para, para Nietzsche, o pobre é pobre. O rico é o rico. rico é o rico. Não dá. O rico não vai querer distribuir a, a pobreza. Então ele viu muita desigualdade é, ocasionada pela Igreja. Ele foi um feroz hum. combatente do da moral do cristianismo. Do cristianismo, porque o cristianismo começou a pregar que a, a, você tem o conhecimento através de êxtase, de um insight de, que, que Deus te deu. Ele discordava. Discordava não, ele discordava. Discordava porque você é, busca por si próprio, você é a potência, você é Filho, e sendo filho do infinito, você tem a potência. E você pode ter o objeto. Porque o infinito deu o um objeto para ser usado. Por todos e não por alguns que a igreja começou a colocar. A outros... maioria dos, dos papas, a maioria dos doutores, como São Agostinho e outros, quando se juntaram, quando solidificou isso foi com, com a Constantino em 313, né? que liberou é, para poder governar Roma, poder melhorar Roma, liberou através do conselho de, do Edito de Milão, ele liberou as concepções religiosas que eram perseguidas, como o cristianismo. E, dentro dele, apareceu os doutores, como eu falei, o Constantino, né? os doutores mais é, que pregaram o neoplatonismo. que que é? O sensorial, a, a obscura da representação, que quando a gente que é obscura, a obscura Representação da verdade Então Eu não consigo ver a verdade Porque ela está obscura E eu preciso então de alguém Fazer uma intervenção E essa intervenção Tem que ser Por um doutor da igreja Exato E aí ele abriu Essa essa brecha o Império romano viu que era vantajoso se ligar a, a ao cristianismo e não cobrou não cobrava imposto deles. Então a é igreja bom. começou a, a geralmente era o próprio o próprio é, Agostinho, o era de classe nobre. O anterior, o Gregório, o Gregório, o Papa Gregório que foi o, o que diz o tanto o calvinismo, Calvin falou, ele o calvinismo foi o último papa benéfico. Né? Porque depois veio... Mas o papa Gregório já era é, filho de senador da república. Já então, tinha já, uma ele, origem já, aristocrática já. Já, então ele já pegou né, o neopraternismo. Primeiro, nesse conhecimento, primeira parte que quer o sensorial. A obscura representação da verdade. ó, você vê a pobreza? É. A gente vê pelo aspecto sensorial. Sensorial. Mas você sabe como é que faz a pobreza? É, quem vê pelo aspecto sensorial não consegue notar da onde vem a pobreza. E, e as pessoas que têm riqueza, fala pra você da onde vem a riqueza? De hipótese alguma. Ela não, não tem essa. Ela não tem essa vertente. É, é, não tem? É? A questão que fica mais séria, é assim: se o aspecto sensorial, que é a igreja nega, que ela não se credencia. É, ah, você viu um... Ah, deixa eu ver onde está aberto aqui. aí que tenha, chegou bem, bem, irmã. É, se parte do princípio que o aspecto sensorial não é possível não credenciar ela ver a realidade, então a igreja, ela quis ocultar alguma coisa? O que que ela quis ocultar? Ela quis ocultar a, a, a formação da riqueza dela. Por isso que ela Segundo parte desse Nietzsche. princípio. Segundo Nietzsche. Ela fala que só as verdades intelectuais que são verdades. As verdades intelectuais para ele é, nos fornecem conhecimento de nós mesmos. De nós mesmos. Então, só que tem que ter um intermediário. sem é intermediário, você não atingiria o infinito? Não atingiria. Então, você tem uma carta. Você tem que ter uma inspiração. Essa inspiração é dada por, pelo infinito. Que aí, é, joga lá para o Socrático. Socrático. Mas, por falar em Socrático, nós observamos que na história da filosofia na história da igreja, a igreja ela sempre quis adaptar as ideias de alguns filósofos em relação a ela. Nós poderemos citar, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, é, Santo Agostinho, quis adaptar a fé junto com a razão. Por que essa, essa promiscuidade que a igreja sempre historicamente é, quis fazer e que Nietzsche sempre combateu? Justamente quando você fala em sensorial, você já falar em não fala que você precisa da matéria. Você precisa buscar lá. Como é que foi Cristo? Foi simples. Ele foi, nasceu na magedora. Ele nasceu em tal lugar, ele era uma pessoa, mas Nietzsche teve uma conversa estava um, uma roda lá, pessoal questionando ele lá, porque na, ele estudou teologia, né? Estava uma roda lá e estavam vários, vários, tinha luterano, tinha anglicano, tinha várias concepções de, de, de cristãos. Aí ele tinha lá ó, os princípios lá ele com você come. perguntou para você come carne de porco? Ele falou, não. Você come carne de porco? Como. Você come carne de porco? Às vezes em quando. Ué? Então, você pega Cristo, que não come carne de porco? que Cristo? então se vocês têm é. ele notou uma contradição tão teológica e espiritual espiritual que qual cristo se tem até hoje é isso a, a, a, hoje você vai aí como na, nas autarquias religiosas é, o cara vai encher essa colinha não se cobra impostos no Brasil não se cobra impostos a, a, a sim, grande é. dúvida que teve o seguinte, que o, hoje nós temos dois papos, foi colocado um papa que é da linha, que é a linha dos é, jesuítas, e o outro anterior não era, ele já era mais é da, da linha alemão. alemão, já era da linha mais é, dialética, então por que será, não deram uma explicação para o povo então essas ocultações né, da igreja sobre o saber de como fazer eles não passam ele não passa. e nem o, o, os pastores também passam porque eles querem que o sujeito ache o que o objeto é, ele pode ser conseguido através das intermediações deles a fora da intermediação deles não dão a outra vertente não dão outra vertente tá. e o é. aí veio o Nietzsche falou não você é potência você é potência e deve agir sim você é capaz independente das pessoas e atingir o infinito Exato. através, através da da procura do objeto ah, essa é a diferença você tem que o objeto. ter objeto porque se você não tem o objeto o dinheiro você não é cidadão por isso que nisso então que o cristianismo prega a moral dos escravos exatamente a escravidão ela se tornou ela sensorial intelectual sensorial intelectual, intelectual irracional. Ele falava, ah, eu vou ficar rico. Nietzsche falava assim. Perguntou, Ué, você está ganhando dinheiro? Tô. Qual? O é, que, que você está fazendo mesmo? Ah, o meu eu faço é, aparelho é, de, de combustão. dá tá para você passar esse conhecimento para mim, para eu ganhar dinheiro? Ele falou assim, não. Hum. Então, ele já combatia a desigualdade. A desigualdade. A desigualdade, para ele, é, foi ocasionada pela religião. É e pelos religiosos, não é só pelo cristão. Que já veio lá dos primórdios, que eu falei no início. Os primórdios. O ser humano, os sumérios... Tantos líderes autárquicos, eles queriam os benefícios. Você não queria ficar no bem bom? Todo mundo quer ficar no bem bom. É isso que Nietzsche fala. Você tem que buscar o objeto, o ouro. O ouro através da... Aí, aí que entra a questão do seguinte, que... É, aí que... Uh, mas aí eles falavam, mas os judeus que buscavam o ouro eles que tinham ouro, é, é tanto que o, o nazismo foi buscar os judeus porque eles tinham ouro. ouro, mas o ouro, na verdade, quem era, quem, quem era o grande, na época, quem era o grande, os grandes buscadores de ouro, eram os finícios, os finícios, eles eram, os, eram as pessoas mais quietas, ninguém ouviu falar dos finícios, tem poucas coisas que falam, ele deu, os finistas andaram por o mundo todo, eles tinham os melhores barcos, eles chegaram aqui na América, eles fizeram, um foram para todos os outros lugares, conheciam várias culturas, os egípcios passaram vários conceitos da, da, do infinito para eles, de como é que agia com o infinito é, dentro da, da, do Cabalillon, né? Então eles, o, eles, mas só que os, os egípcios passaram para eles porque eles já ficaram quietinhos, eles eram quietinhos. Eles agiam no silêncio, para uhum. então eles confiavam. Mas depois dos finícios, eles, é, é, geração depois, começaram a casar, a casar com outras pessoas, e uhum. aí se propagou a, a, a, o quiz egípcio aos as outras pessoas de, de outros origens, que falavam do infinito, infinito, uhum. é, de, como potência, porque na, na época dos pré-socáticos, é, eu, o finito e o infinito Então Alexandre quando ia Ele ia com o finito e infinito Os judeus também Infinito com o finito Deus está Só que o cristianismo veio e modificou totalmente O cristianismo veio e modificou e Você falou, pode não, buscar não, o finito junto com nós é, A aristocracia aí os, os, A aristocracia é, Romana né? os, O império romano após perseguir um bom tempo perseguição que foi ele viu que que estava aumentando os houve os, os a maioria das pessoas ricas começaram a se tornar cristão e aí veio o Edito de, de Milão né que fez com Constantino depois Teodósio oficializou aí, liberou e entrou o, Pati, o Patrício, quem dizia era o padre, o professor Patrício. Os donos isso, do saber época. da época. época. Só para a conclusão. Ficou então, durante, de, 400, de de 400 até 1500 e pouco, quando o, o, o, mudou-se a concepção do que o homem não é o centro do universo, e, eu, na verdade nós somos aí barulhenta e fala nós somos só substâncias são só substâncias aqui na Terra né? é que finito com finito que um não combina com o outro e só para mudar o contexto se o século XIX era um século que estava aberto às portas da ciência através das lutas de grandes filósofos não tenha dúvida o mundo estava dando seus passos de forma extraordinária que Nietzsche é, passa uma sensação de que Nietzsche teve uma revelação, uma, uma, se rebelou muito grande com a situação vigente, que ele olhava de um lado, a documentação estava extremada de forma racionalista Ele olhava do lado, a ciência, que o seu cientificismo estava predominando de sobem maneira em todas as áreas instituições humanas, em todas as organizações Aí ele fala a sua famosa frase, nós estamos ficando demais amedamente humano O que que ele acha no seu ponto de vista que ele queria dizer? que juntou o racionalismo religioso com o racionalismo do capital dinheiro do dinheiro é o ouro é sempre procurado foi sempre procurado por todos os antepassados. passado quem não quer ouro e por isso que o, o, o padeiro não quer ouro é. exato o pipoqueiro não quer ouro nós vivemos sem o ouro não então os finizes eles buscavam o ouro, eles tinham. Só que o, quem levou a fome foi os judeus. E aí, a, porque eles ficaram quietinhos, né? Eles passavam tudo com os judeus. Então, judeus você acha que o Friedrich diz, diz, estão ficando demais ou menos humanos? Ele quer dizer o seguinte, é, automatizou o ser humano de uma tal maneira no pensamento? É isso que ele dizia. É, no, no pensamento que ele... Falou demais ou da mente humana? demasiadamente humano. demais Demais humano. Demais. Por que humano? Porque você não acredita no infinito mais como potência. Você é filho da potência. Você tem que buscar objeto. Você está deixando de ser potência. Porque você está deixando de... de... de, de buscar com suas próprias e ver é, que a sua sensorialidade não é obscura, como eles estão pregando, falando que as coisas lá, é, coisas que não dá moral cristã pregar o que é você. É seu, imagina só em 500, 700, os grandes descobridores de alguma coisa é, que era colocado na fogueira. Então eles romperam né, e colocar a escola patrística e colocar sepultar o homem como um ser racional de sua própria potência que Aristóteles estava querendo fazer e não conseguiu e isso foi uma uma crítica que Nietzsche fez então a ah, Aristóteles Aristóteles não só e pela e pelo padrão vigente do século XIX então o ser humano estava se transformando numa máquina uma só que essa máquina, ela sempre teve aquelas pessoas de espírito livre, isso que ele falava. De espírito livre. Que eram os mártires. Os mártires. Jesus morreu na cruz. é mártir. Então os mártires são sempre os sofredores. Então quando se coloca Cristo, se falar o sermão da montanha, você sabe falar o sermão, perguntar para o sermão da montanha? Poucos são os religiosos que sabem. Então, o que ele prega? O dá para você, da montanha. Você sabe muito bem. Dá para você, você conhece um pouco mais de... é, A base, o lucro central da doutrina cristã, o que ele deixou foi o sermão da montanha que ele disse Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É, bem as, as, as sete beatitudes né, espirituais que ele especifica bem. Eu estou só, só citando algumas. Então, nesse processo, aí que, que entra, ele é um marte e as... Um e e, e, e bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. E aí, e, e, vou colocar, você acha que lá, o lado lá lar dos antepassados... O cara que quer ficar de boa no objeto, ele vai querer repartir o pão? De jeito maneira. A maioria não reparte, por isso que o mundo é trágico. desse jeito. A desigualdade ela é muito grande. Por que será que nomearam um argentino? Essa é uma pergunta que tem que ser questionada. Qual que é a verdade obscura que tem por trás disso? É, existe uma coisa obscura por trás disso. Tiraram o Papa... E colocaram o outro. Isso um outro. estou falando hoje, né? Estou falando como antropólogo filo, filosófico de hoje. De hoje. Por que colocaram? Esses dois, não... vão ter um Papa lá que se deixar... se ele pudesse falar... Então nós convivemos com dois Papas. É um caso de gênero histórico. <risos> e como, como... como... Como então colocar... se eles são os doutores da igreja... Como tem dois Papas... Dois vão se ligar a Deus? Dois representantes. Dois representantes. Não há uma discordância, na verdade é uma discordância incrível. Uma coisa chama a atenção de que Nietzsche dizia uma coisa, muito séria, que a história da humanidade, a história da civilização, foi baseada da seguinte forma, que as crenças religiosas e as éticas do comportamento humano baseadas nessas fundamentações levar o ser humano a se mortificar-se mutuamente em todos os planos, tanto intelectual moral social esse era o conceito de Nietzsche você concorda com isso? na visão que é, colocando assim sempre quando se coloca no obscuro na, no sensorial que obscura é a representação da verdade sempre se esconde algo eu Vou falar como eu queria para aquela pessoa, a verdade na cara dela, que ela é uma pessoa sem vergonha? <risos> Outra. Como eu posso... ser uma pessoa... de boa vontade se eu não falo, como eu ganho com o ouro? E aí? Exato. Aí ele bate. No... Não sei se é um momento pessoal de Nietzsche, só um momento de, não diria assim de revolta, mas um momento assim de pessoal, emocional. Ele diz da seguinte forma: que a riqueza aqui nessa terra que só provou uma coisa criar uma casta de privilegiados, de uma aristocracia privilegiada, dono de toda beleza, de toda riqueza, de tudo que é de bom de tudo de e tudo que é belo. E não foi combatido em nenhum aspecto por essas instituições que se organizaram e elegeram o ser humano até o estágio atual. É... Quem não pertence, segundo, ele, ó se você vai para a igreja, esse vou lá, você vai ter a, a, a lavagem cerebral, que você está em comunhão com Deus e de lá você vai conseguir tudo. E ali estão várias pessoas. Une o mais simples até o mais rico. E ali que se iguala.. Ali que se faz a, igualita, a igualitação. igualitação que transborda só lá, mas lá fora. De forma abstrata. Lá dentro, de forma dentro, abstrata. De forma, de forma abstrata. Ideológica. Ideologicamente. E lá fora. Na realidade é outra. É concreta. Aí o cara vou chegar no que tem dinheiro e falar assim: viu, eu estou passando uma dificuldade. E essa dificuldade eu preciso de, de empréstimo de dinheiro. Primeira lei econômica, né? Os economistas. Né? Enfiar a mão no bolso do sujeito, ele corre rapidinho. <risos> ele corre. Então o sujeito, aí ele lá ele se torna. Ah, por isso que ele consegue, a igreja consegue arregimentar vários diálogos nessa concepção, porque ele entra lá, ele sai, consegue um bom emprego, sai de lá satisfeito, porque é o racional não dá, segundo ele, não dá as essências, ele não dá as essências, não dá as essências, porque ele não, ele coloca lá só que você é essência, mas que você não, você não é, é substância, isso. E, e você não é material, parte, parte do infinito, de uma potência, e aí, sendo assim, a hora que eu saio e pergunto pra mim, traz dinheiro pra mim, o cara vai falar a primeira coisa e falar assim, ó, vai trabalhar vagabundo. Isso que o rapaz fala. Vai trabalhar, e a desigualdade, ela já veio, não estou falando só, foi acrescentada ao, ao mundo capitalista. O mundo capitalista. É, a religião está para uh, o capitalismo como já o Max Weber já.. já, está. já, está. já está. Então o capitalismo já está, uh, as pessoas. Será que o dono da, da Coca-Cola dá toda a forma para formar Coca-Cola? Ah, jamais. Será o, o dono da. que foi uma que foi. O da Microsoft dá pra abertura para fazer tudo isso aqui? Então você concorda então, com ele que diz que a tragédia da humanidade é se, se sintonia com a própria história da igreja? Exatamente, a igreja, ela fez a igreja tanto católica como protestante, não estou falando não, estou falando cristianismo Cristianismo E o budismo também o Budismo eu falo, todas as religiões, todos os dogmas, desde lá dos antepassados, sumerianos, todos, todos os babilônios, eles tinham lá. É, os babilônios formaram a, a sete, aquela a, a Torre de Babel, né? Então eles formaram, mas aquilo lá era para formar adeptos para chegar ao infinito. O primeiro adepto sabia alguma coisa, o segundo adepto sabia outra coisa, o terceiro adepto. Os, os, os finistas sabiam disso. Porque os finistas andavam tudo lá. Eles sabiam tudo conhecimento, mas quem ficou com a fome foi os judeus. Né? Eles queriam dinheiro. O um objeto. Para eles, o importante é o objeto. O um objeto. O um objeto. Então, para os era, era isso ficou característico. E, e isso, e como ele foi desfeito, então prevaleceu a, a, que o, o objeto tem que ficar escondido dos dos No dos, dos, dos, dos, dos do senso infinito, comum No do dos comum. dos então, o objeto tem que ter o conhecimento tem objeto. E hoje tem a patente, né? Ó, por tem a, a Suécia, ela tem aí um, os remédios é para lançar dos uma vacina, quanto a AIDS já, quanto, mas não lança, por quê? Qual o motivo de não lançar uma vacina? Quanto câncer? Por causa dos grupos? Que, é, os grupos vão ali e vão lá, não vamos fazer isso, porque senão nós quebramos... Alguns laboratórios? Alguns laboratórios que a gente está vivendo bastante também talvez o nosso custo diminua e, e não dá essa é, essa, essa esse conhecimento que fica não passa lá, esse conhecimento não, então aí fica aí eu, aí vai para vai para igreja fica lá sossegadinho ah tô fazendo minha parte por que esse time, o time de Nietzsche em relação a aquele anticristo não, justamente porque é pela doutrina não por Cristo não por Cristo por Cristo seria perdoável por Cristo seria perdoável porque o Cristo ele morreu como Marte Marte lutando e contra é a injustiça lutando contra a injustiça que havia do Império Romano, Romano. então ele foi lá tentou, morreu com Marte o, o, o, o apóstolo Paulo de Tarso levou a visão cristã para o mundo, é só que ele não queria o judaísmo, mas Pedro, aí tanto teve a briga com Pedro, a famosa briga com Pedro, né, que ele depois tipo, falou, você fala, vamos embora. Desistiu, porque ele queria que uh, que Cristo pregou a igualdade, nós somos seres humanos iguais. Seres humanos iguais. E aí depois a doutrina que vier depois aí atrapalhou tudo porque quiseram fazer o platunismo, achar e apareceu os oportunistas de sempre, os outros de sempre, aqueles o que querem. Os estão de plantão. De plantão que pegaram a ideia e mamaram e fica na, dentro, da, dentro da, das igrejas, né? É, pegando o dinheirinho, passa a sua cola. Eu digo, vamos colocar aí colocar, não vai falar, os caras tem cara, cara de pau é, nós vamos ter a noite a noite da é, da fogueira não sei do que lá é, vai ter vai ter e as pessoas que ela não tem ela já foi educada culturalmente para que seja obscuro e que mantenha a desigualdade. a desigualdade aí ele tenta buscar porque todo mundo quer buscar oh. vamos dizer que na terra você vai falar em substância Para ele, então, a hora que você falou de barulho, o pessoal fala ah substância infinita, né? infinita infinito. é, Isso que é o substância não, duas substâncias não combinam porque as duas têm afetividade e aflições diferentes, como é que pode duas... É, ele falou, só o homem com o espírito puro e sem os, as dogmatizações, ele consegue perceber a verdade, que há uma desigualdade. Por isso que ele deu um nó. Ele deu um nó. Deu, ele fez que é, se colocou ele como um anticristo. Um estigma muito forte para isso, não acha? É um estigma muito forte, só que é um estigma de filósofo. Os, os filósofos têm um estigmas assim que os Vai. filósofos eles, é, tentam mudar, é, tentam mudar a, a, a, as funções do ser humano. As, assim. é, palavras assim. falou.. É, hum. o, o próprio Pascoal, o, o, o próprio Pascoal na época, ele queria falar, mas ele não podia falar a mesma coisa que Nietzsche. A mesma situação. A mesma situação. Hum. Ele ficou, então, retirou falou, ah, não quero saber de nada não, ele retirou, ele era rico também. A maioria dos filósofos são ricos. São Os ricos. filósofos atuais que estão aí são, as, são de família, e ganham dinheiro e fazem palestras, etc. Falando de substância, mas na verdade ele quer o ouro. Ele quer o ouro, ele quer o objeto. Ele quer o objeto. Agora, uma coisa assim, que pesa muito nas, nas costas do pensamento de Nietzsche, que eu sinto eu ele pessoalmente, pessoalmente, mas eu queria ver sua opinião. Por que, que alguns pensadores do mundo, que eu já vi observar e falar, que o Nietzsche foi um dos articuladores do nazismo a nível filosófico? Você concorda topologicamente com isso? Ele era antissemita. Jamais. Ele é... Ele é não, jamais ele ele falou, ele falou assim que você poderia saber, mas o, o nazismo não estava com a igreja cara a igreja sempre se adaptou a igreja sempre se adaptou, todos se adaptam é, só os judeus que foram perseguidos porque tinha o ouro, que é a famosa eles foram perseguidos que eles eram, é, os finícios que, que, que levavam o ouro e eles e ele, eles ficaram ele fama por causa de Salomão é, então eles veem que era com Então, os judeus foi muito perseguido Ele era antissemita. Ele, ele pegava. Eles falam em termos ideológicos. Qual a então, criação do super-homem? Ele não falou nada de super-homem. Ele Quanto falou a do, espírito, do pensamento, livre. espírito livre. Eles adaptaram o pensamento dele então? Adaptaram, porque a irmã dele escreveu depois algumas coisas dele. Hum. É um peso muito grande, Eu... Hã? um peso muito grande para ele carregar nas costas que ele fosse um dos deuses. Mas, é, mas ele foi anticristo da doutrina, da organização institucional, institucional não da autarquia, da autarquia, do, não do Cristo, da formação da gênese de todo o processo que veio depois que Cristo morreu e ele, ele falou assim, ele deixou alguma coisa escrita? Não, escreveram por ele. Já começaram por aí. Já começaram por aí. Então Cristo veio aqui e falou... Eu não... Quer dizer que então, parte do princípio que ele não é um dos caras ideólogos nazis, como eles falam. Não, porque a igreja está por trás do nazismo. Em certo sentido ele era admirador de Cristo, mas não admirador da instituição organizada. Se, se o Hitler fosse contra o Cristo, ninguém ia. A Alemanha ninguém ia, porque era luterana. Ela era luterana. Era uma boa parte luterana. É o calvinista. Você, calvinista. Acha que, você acha que que ó? Ah, sim. Você acha que se ele, né, se, se o nazismo ele foi criado, foi, foi criado por ele? é como não, não, está longe essa história. E uma outra coisa, ele divergiu dos racionalistas, dos filósofos racionalistas. Ele divergiu. porque sempre falando de substância. Sim, que no fundo, no fundo eles falavam substâncias, mas eles estavam querendo objetos. É querendo objetos. E sempre assim, falando algumas coisas para poder ajudar o ser humano, como ajudou. Ajudou muito. Tem, mas em antropologia filosófica a gente analisa o sujeito e, como é. mulher é na sua realidade. Na sua realidade. Hoje nós temos uma realidade que há é muita desigualdade. E vai ter, vai ter mais desigualdades. Por quê? Porque geralmente tem quem, tem quem quer, quer mais. No mundo, os Cabe. Estados Unidos caminham, porque é uma, todos os países querem. Então, o Hitler queria também mais. Queria mais, mais, mais Mas deu lá. deu. É, e atacou lá. Então, como ele, ele poderia ser? Ele era um, um pensador livre. É, ele livre, era um pensador de livre forma, de dogmatização né? de todo o conceito. É, de, de todos os conceitos de substância. Ele Ua... falou, não interessa, substância para mim não interessa. A gente partindo do princípio, por que aqui no Brasil aqui, especialmente nas sociedades, a turma da USP, as pessoas tá observado a turma da USP, eles têm um pouco assim de, de dificuldade para falar de Nietzsche, ou complica muito Nietzsche, sendo que poderia ser mais claro como assim antropologicamente você falar quem é realmente o pensamento dele. O pensamento dele é esse mesmo. O, o pensamento, sabe, eles, eles pegam um fragmento do, do hit, né? Igreja, ele não tem uma, uma simulação cartesiana, ele não é, tem. Não tem. Aqui, ó, a religião e o governo. Enquanto o Estado, ou mais claramente, o governo se sente como tutor em proveito de uma massa menor, por causa dela, põe-se a questão de saber se a religião deve ser mantida ou colocada de lado. Então essa questão, será que a religião que antes apoiava o Lula vai apoiar ele hoje? De jeito maneira, ela não vai querer colocar as condições dela, que ela não quer assinar fatura juntos. O, o Leonardo Boff não era? Era, é, ajudou também a organizar o PT. Então, então será que agora. Eu não sou petir, eu não sou petit, eu não. Sou petit, eu não está analisando o estoupolando. Eu não sou PSDB, eu estou analisando Todos eles nosso... não estão nem escrevendo jornais em relação ao PT. Nenhum está O que é um? O Papa falado que.. O bicho que apoiava ele também não estão falando Vamos muito. Vamos botar um pouquinho lá o Papa anterior ao polonês. Por que ele foi nomeado? É, ele teve uma finalidade, de derrubar o comunismo comunismo comunismo, era da Polônia. Me ajudou bastante. Então para um a igreja ela sempre adapta a, a... vieram aqui para o Brasil, os jesuítas vieram aqui para o Brasil e descobriram, por exemplo, a, a, a uma das maiores empresas, a Bayer, de Munique, né? veio, usando, veio uns pesquisadores antropólogos lá, que a antropologia é, anterior é sempre. A, a, Antropologia física, antropologia é, biológica, né? E antropologia cultural e as que a gente está falando, antropologia filosófica. Então, o ramo da antropologia que vai lá buscar é, como foi o, o, o te, a, da teoria da evolução? Darwin, né? Darwin. Ele foi lá buscar, mas ele era também... Tá? Ele já era protestante. Protestante. Como é que ele conseguiu... Aliás, reconciliar. Reconciliar essa teoria. E, e ele ficou famoso. Então, aí por isso que... Acontece isso aqui. Ele bate nos racionalistas. Porque os racionalistas aproveitaram... Na situação. Da situação. Falando algumas coisas para minimizar a dor do ser humano. Mas não é um paz desmascarar toda a realidade mesmo. Hum. São os dogmas, são as discussões Que é o formadas, objeto. Que é objeto. Então Nietzsche foi radical mesmo. Ele foi radical. Ele foi tanto contra o racionalismo é, academicista, academicista. Falar, como o racionalismo religioso. Ele bateu nos dois. Bateu nos dois. E o ser humano livre. Ele queria falar assim, não, tanto o racionalista lá, ele vai beber lá depois, lá na igreja, lá, ele vai. Ou não, ele é ateu? Ele é ateu? Tudo bem. Só que ele descobriu as coisas boas. Só que ele dá, ele, ele dá forma para todo mundo, ele dá, ele dá, ele dá mais salário para os outros povos, ele melhora. Quais não. os países que têm mais desigualdade, menos desigualdade social no mundo hoje? Eu diria que são os países escandinavos, né? Suécia? São parlamentaristas. São parlamentaristas. No, no outro no vídeo que eu falei de são parlamentarismo. São anglo-saxônios onde o racionalismo é uma contribuição boa, né? Aí sim, deu o racionalismo. Ele não pegou a verdade obscura. Não pegou a verdade obscura. Ele falou, vamos tentar colaborar um com o outro. Então, vamos tentar... Mais solidariedade, pra gente... vamos resolver o foi problema. foi Mais solidariedade. Já que os jesuítas vieram aqui e falaram... É, Primeiro mataram, tentaram matar, é, fizeram com que. É, que eles já vieram de lá, já preparado, né? Como eu falei no, no anterior, o e o Pascoal, né? O, o Pascoal falou, o ele falou assim, ó, o pessoal fala, coloca ele como jacinista, ele não era não. Ele não era jacinista. Ele era, se fosse, se fosse hoje, ele era, ele era pior que Nietzsche, hein? É pior é, que Nietzsche. Ele batia, mas só que ele... ia. falou, não vou fazer sua. não, vou, vou ficar aqui, eu vou virar. Aí o Nietzsche falou, até o Pascoal ficou quietinho porque ele queria ficar lá na boa dele. <risos> <risos> porque ele não queria perder os benefícios. Quem quer perder os benefícios, cara? Pelo jeito que você fala, dá uma sensação de que os filósofos não foram tão desapegados da matéria tal como se afirma. Como até diz, né, a coisa vivem no mundo das nuvens. Mas parece que você dá a entender que ele sempre tá, está sempre no, no mundo da riqueza, né? do poder. É, ele, não é, está sempre um, um filósofo falando de alguma coisa que interessa para o outro. Porque é o seguinte, quando o... o, o, o, o Eu falo é. assim, o sujeito, né, em antropologia, filosófica a gente fala assim, você como sujeito deve saber a verdade da sua realidade, em torno. Você como sujeito dessa realidade de em torno. Em torno. Se, ela é, se você é bem, ou se, você é do mal. Você está falando em termos sociais ou em termos, em termos individuais? Sociais, em termos sociais e individual. Uma sociedade que, que, que é, igual, é mais igual, tem um, um salário compatível com com a barriga dele, que ele pode ficar satisfeito, né? Por que os norte-americanos não querem tirar... não querem deixar o petróleo? Porque sabem que o petróleo deixa riqueza. Por que não coloca carro elétrico aqui no Brasil? Carro, energia... Energia, mais é a situação. Minimizaria melhor... Nas, As condições de vida do povo, pelo menos na qualidade de transporte. Porque, aí, por que então o Brasil apela para o petróleo ainda? que ainda se tem a riqueza formada no petróleo. Porque se trazer o carro a álcool, ou, o, carro a álcool não, o carro a ar, ou o carro elétrico, é, desarticula... Toda uma estrutura. Uma estrutura dos, de, dos que estão ganhando dinheiro aqui. E aí gera homens mais ricos, né? Homens mais ricos. Então, aí que entra... Ah, mas ele é colaborador, né? Ele é colaborador também. Mas, mas voltando ao contexto, você acha que Nietzsche foi bem compreendido aqui no Brasil? Nietzsche, não. Nietzsche não foi compreendido no Brasil, não. Não foi bem bem compreendido, pelos academicistas. Ah, é, academicistas, não. Porque, Porque você... eles falam aqui, especialmente... Porque eles só colocam ele como, é, como, como existencialista. É que eu estava observando aqui, especialmente a turma da USP, não que quero citar nomes, é, faz uma pejoração porque ele não usa o método cartesiano na sua sistematização nos critérios que ele escreveu, como se diz, ele escreveu de qualquer maneira só prega alguns alforismos, algumas frases de efeito e tal, mas as frases de efeito para ele tem uma profundidade muito mais além do que se imagina, o que, que você acha disso? Então, é porque eles não analisam na parte da, do coração Ah, do coração que eles vão no, no, no que eu falei na autarquia ora, se o Chopper, se o Kent falou um grande filósofo, opa, tem que defender a linha dele entendi então, disse, ah o Nietzsche falaram que Nietzsche era era um, um cego cedo, sistema cartesiano um cego sistema cartesiano eu tenho que seguir ali, ele não era cartesiano ele falava assim, fuja disso porque o cartesiano ele vai buscar sempre a sistematização. Sistematização organizada, pessoal.